Como é que tens sabido eh, gerir essa situação eh, versus o assédio? O assédio. <risos> o assédio é uma situação que eu acho que sempre vai existir, não é? Depende da nossa. Hum da nossa postura, enquanto homens e mulheres, porque não vamos aqui dizer que só as mulheres sofrem assédio, homens também sofrem assédios, então eu acho que depende muito da postura, existe eu já sofri, se calhar vou sofrer, mas a pessoa vai tendo maturidade com relação a certas situações, percebes? Então, é algo que eu, que eu olho com naturalidade, faz parte da, da, da, do, meu, do, do, do meu trabalho, eu já viajei em zonas que é, Aliás, na maior parte das viagens que eu vou, sou sempre a única menina. Yeah, sou sempre a única. Às vezes vamos fazer emissões para muitos municípios, sou sempre a única. E não tenho isso, não tenho, porque eu, eu sei me posicionar com relação a estas situações. Estás a entender? Yeah, eu, bambi, se alguém chegar e dizer eu quero isso, quero isso, eu se dizer não, não vai acontecer.